Queridos irmãos, tudo bem com vocês? Hoje eu venho aqui trazer mais um vídeo da playlist sobre os personagens da Bíblia. E hoje eu vim falar sobre duas mulheres citadas na Bíblia, que são Marta e Maria, as duas irmãs de Lázaro. Agora, se você quer conhecer essas duas histórias, continue aqui comigo depois da vinheta. Marta e Maria foram as irmãs de Lázaro que aparecem na narrativa bíblica do Novo Testamento. Além do episódio que envolve a ressurreição de Lázaro, elas são mencionadas em outras passagens, como quando Jesus disse que Maria escolheu a boa parte, conforme registrado é, por Lucas no capítulo 10, versículo, capítulo 10, versículo 39. Antes de passar para o contexto, Vamos ver o que vamos aprender hoje, bom, vamos ver quem foi Marta de Betânia, quem foi Maria de Betânia, Jesus visita Marta e Maria de Betânia, Marta e Maria e um drama familiar, Marta de Betânia ungiu Jesus e Marta e Maria como um exemplo. Agora, já que já vimos isso, vamos para o assunto principal do vídeo. Bom, Marta e Maria, bem como o seu irmão Lázaro, moravam em Betânia, uma vila que ficava a cerca de 3 km de Jerusalém, no declive oriental do Monte das Oliveiras, na estrada para Jericó. Agora, vamos ver quem foi Marta de Betânia. Bom, o nome de Marta é mencionado na Bíblia apenas nos Evangelhos de Lucas e João. Origina-se de uma raiz aramaica que significa algo como dona ou senhora. Ela é uma única pessoa com esse nome em toda a Bíblia. Incrível, não é? Muito provavelmente, Marta era a mais velha entre os três irmãos, ou pelo menos, mais velhas do que a sua irmã Maria. A narrativa bíblica, que menciona que Jesus foi recebido na casa de Marta, parece concordar com isso. Veja em Lucas capítulo 10, versículo 38. Alguns estudiosos ao comparar os registros de Mateus 26, versículo 6 e Marcos capítulo 14, versículo 3 e também João capítulo 12, versículo 2, acerca da ceia que ocorreu na casa de um homem chamado Simão, o leproso, tentam responder o porquê que Marta estaria servindo naquela ocasião. Alguns argumentam que a ceia era em comemoração à ressurreição de Lázaro e por isso, mesmo sendo na casa de Simeão, Marta se ocupou de servir à mesa. Outros sugerem que talvez Simão fosse solteiro e ao oferecer tal ceia, necessitou da ajuda de seus amigos. Outros ainda levantam a possibilidade de que talvez Marta tivesse sido a esposa deste homem. Seja como, na, não há como responder essa pergunta com exatidão. Agora vamos ver quem foi Maria de Betânia. Não se sabe muito sobre quem foi Maria de Betânia, apenas que era a irmã de Marta e de Lázaro. E que, como foi dito, provavelmente era a irmã mais nova entre os irmãos, visto que Marta parece assumir uma posição de liderança. Maria aparece com destaque em duas ocasiões que ocorreram no ministério terreno de Jesus, quando ungiu o Senhor e quando preferiu ficar escutando as palavras de Jesus e ajudar a sua irmã com os afazeres domésticos. Além, é claro de que é mencionada na narrativa bíblica acerca da ressurreição de seu irmão Lázaro. Agora. Vamos ver sobre quando Jesus visita Marta e Maria em Betânia. Bom, Jesus registrou uma visita, é, Lucas registrou uma visita do Senhor Jesus a Betânia, a qual foi recebido na casa de Marta. Naquela ocasião, Maria estava assentada aos pés de Jesus ouvindo atentamente o que ele dizia, enquanto que Marta se ocupava das tarefas de casa. Num determinado momento, Marta acabou se distraindo devido a tudo que tinha por fazer. Obviamente, Marta estava ocupada com os afazeres domésticos e muito provavelmente preparando uma refeição para os seus hóspedes. É possível que se tratasse de uma refeição para pelo menos 15 pessoas, isto é, Jesus, seus 12 apóstolos e ambas as irmãs. Visto que o contexto imediato da passagem favorece a interpretação de que na ocasião Jesus estava acompanhado de seus discípulos, veja em Lucas capítulo 12, versículo 30. Além disso, existe a possibilidade de Lázaro ter estado presente, o que elevaria esse número para 16 pessoas. De qualquer forma. É certo que Marta estava muito atarefada enquanto Maria escutava o ensino do Senhor Jesus. Logo, Marta parece ter ficado um tanto quanto irritada com a falta de auxílio de Maria e acabou questionando Jesus acerca de, qual, de tal comportamento. Que é então ela disse o seguinte: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe fazer tudo, todo o trabalho sozinha? Diz-lhe que tenha é, coragem e venha me ajudar. Cap Lucas capítulo 10, versículo 40. Perceba que a crítica não foi apenas direcionada a Maria, mas também a Jesus que permitia que Maria ficasse ali. Jesus então respondeu a Marta, dizendo que ela estava preocupada e irritada com muitas coisas, mas que havia algo muito mais importante e excelente do que aquilo que era alvo de sua atenção. No início de sua resposta, Jesus usou a expressão Marta, Marta, o que significa não apenas uma reprovação, mas também um conselho de terna afeição. Jesus, Jesus disse a ela que uma coisa é realmente necessária. Alguns estudiosos sugerem que Jesus estava se referindo à própria refeição como se estivesse dizendo apenas uma simples refeição, teria dito o suficiente. Todavia, a sequência de sua resposta revela algo muito mais além. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada? Lucas capítulo 10, versículo 41 ao 42. A expressão boa parte também pode ser traduzida como boa escolha, no sentido de ter escolhido a melhor parte e que no, e que no texto, Aplica-se diretamente a frase antecedente, uma só coisa é realmente necessária. A boa parte que Maria escolheu, obviamente foi ouvir as palavras de Jesus, com isso entende-se que ela demonstrava uma devoção e adoração sincera ao Senhor, e essa é a porção que jamais lhe seria tirada. Claramente, esta conduta está em harmonia com seu exemplo ao ungir Jesus. Agora, vamos ver é, Marta e Maria e um drama familiar. Bom, em João 11, lemos o relato sobre a morte e ressurreição de Lázaro. O irmão de Marta e Maria, como dito anteriormente, Jesus era amigo mais próximo daquela família e logo que Lázaro adoeceu, as suas duas irmãs rapidamente trataram de fazer com que alguém avisasse o Senhor. Provavelmente Marta e Maria esperavam que Jesus prontamente fosse visitar o amigo doente e lhe curasse, mas o que elas não sabiam é que, nos planos de Deus, o um milagre a ser realizado era muito maior do que a cura de uma doença. Leia João capítulo 11, versículo 4. Quando Jesus se aproximou da aldeia em que Marta e Maria moravam, Marta foi logo ao encontro dele, enquanto Maria ficou em casa. Mas, depois, Marta a chamou e ela também foi ter com ele. Tanto Marta quanto Maria disseram, é, a conhecida frase Senhor Se tu estivesse aqui meu irmão não teria morrido Marta Foi a primeira a dizer isso E com resposta Escutou a extraordinária Declaração de Jesus Em que o Senhor disse o seguinte Eu sou a ressurreição e a vida Quem crê em mim ainda que esteja morto Viverá Isso está em João capítulo 11 versículo 25 Maria quando disse essa mesma frase, estava prostrada e, e chorando aos pés do Senhor Jesus. João registra que nesse momento Jesus agitou-se no espírito e perturbou-a, e consequentemente chorou. Finalmente, quando a pedra da sepultura foi removida, Jesus chamou a Lázaro e ele ressuscitou. Agora vamos ver Maria de Betânia que ungiu a Jesus. Bom. Os evangelhos relatam uma ocasião em que Maria de Betânia ungiu o Senhor Jesus. Alguns estudiosos até sugerem que talvez também tenha sido ela a mulher que, em outra ocasião, ungiu os pés de Jesus na casa de um fariseu em Cafarnaum. Por isso é bem pouco provável e a melhor interpretação é a de que Maria de Betânia não deve ser confundida com essa outra mulher que está em Lucas, capítulo 7, versículo 36 até o 50. Os textos de Mateus e Marcos não revelam o nome de Maria, porém, à luz do texto de João descobrimos que se tratava mesmo de Maria de Betânia, irmã de, irmã de Marta e Lázaro. Portanto, Maria ungiu Jesus durante uma ceia na casa de Simão. O leproso na ocasião ela utilizou o próprio nardo puro que trazia consigo em um vaso de alabra é, a atitude de Maria gerou uma indignação nos discípulos de Jesus, que a acusaram de desperdiçar recursos que poderiam ser revertidos aos pobres. No entanto, o Senhor repreendeu os seus discípulos e aprovou o ato de Maria. Inclusive, ressaltando o profundo significado daquela ação que estava lhe preparando para o sepultamento, e também garantindo que o feito de Maria de Betânia seria lembrado em todo o mundo. Isso está em Mateus capítulo 26, versículo 13. De fato, a única maneira de compreender o significado do que foi feito por Maria de quando ungiu o Senhor Jesus é entendido que não é apenas o vaso de alabastro, é que havia é, sido quebrado. Tal como não apenas o narto puro é que havia sido derramado, mas seu próprio coração ali estava é, humildemente quebrantado, derramando a mais genuína e profunda adoração, expressando toda a gratidão de sua alma perante o Filho de Deus. Agora vamos ver Marta e Maria como exemplos. Bom. Certamente, nós podemos aprender muito com essas duas irmãs, Marta e Maria. Com Maria, aprendemos que o amor pela palavra de Deus é o que realmente importa em nossas vidas. E quando temos uma, essa única coisa que é necessária, o resultado não pode ser outro, senão uma adoração verdadeira que derrama nossa alma perante o Senhor Jesus. E é, também... Quando lemos é, que Maria escolheu a boa parte, percebemos que a eleição divina não exclui a responsabilidade humana, antes a inclui. É por isso que o apóstolo João mais tarde escreveu que nós o amamos e ele porque ele nos amou primeiro. Isso está em 1 João capítulo 4 versículo 19. A sequência da resposta do Senhor é um confronto para, é um conforto para todos aqueles que repousam sobre a sua graça. Ação assim como Maria, isto é garantia de que boa parte não lhe será tirada. Em outras palavras, o próprio Jesus explicou. E dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer e ninguém se arrebatará da minha mão. Isso está em João capítulo 10, versículo 28. Diante dessa verdade, só, nós, só nos resta concordar com o apóstolo Paulo e exclamar que nada poderá nos separar do amor de Deus. Isso está em Romanos capítulo 8, versículo 38. Já com Marta, aprendemos que até mesmo os bons seguidores de Cristo algumas vezes precisam ser corrigidos. Algumas pessoas enfatizam por demais a repreensão de Jesus sobre Marta, como se ela fosse uma incrédula, é, contrastando com sua irmã fiel. Entretanto, não podemos jamais nos esquecer que foi Marta quem declarou uma das mais belas é, profissões de fé encontradas no Novo Testamento diante da dor pela morte de seu irmão. Marta não duvidou da soberania do Deus Todo-Poderoso com seus lábios, ela declarou que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Isso está em João, capítulo 11, versículo 27. Que possamos ser mais como Marta e Maria, receptivos à correção divina e completamente devotos e admirados pela majestade do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A Escritura registra que Jesus amava Marta, a sua irmã e a Lázaro. E certamente podemos entender que essa doce menção é, estende-se a todos os seus verdadeiros discípulos. Então, agora para nós terminarmos este vídeo, eu te agradeço por ter assistido até o final. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos, para que eles também possam conhecer essa incrível história. Muito obrigado por assistir o vídeo. Até o final. Que Deus te abençoe.